Meu caro amigo, preste atenção o que eu vou te falar. Desenho técnico não é brincadeira, não. Então preste muita atenção. Vamos lá, galera. Olha só. É, nos vídeos anteriores, nós trabalhamos como que eu construo a, vi, a traço, né? A linha... Vertical e a linha horizontal. Para adiantar um pouco dos exercícios que nós temos que fazer, eu vou demonstrar aqui o porquê e como construir um quadrado utilizando o um esquadro e, posteriormente, como traçar as linhas diagonais nesse quadrado. Né? Então, o que foi visto? Eu vou utilizar a lapiseira 03. Observa que a ponta da 03 ela é bem fininha mesmo. Né? E vou traçar aqui uma linha apoiando e estabilizando o meu esquadro junto com a régua paralela T ou a da prancheta. Então, posiciono, seguro e traço. né Ó, traço. Tracei uma linha. O que nós temos que observar é que eu tenho que criar... O eixo perpendicular, né? então, agora utilizando o esquadro de 45 graus, lembrando que eu tenho 45 graus nas pontas e 90 graus no ângulo. Então, podemos pensar o seguinte, 90 graus, dois ângulos de 45. tá? Então, 45 é metade de 90. Então, quando eu trabalho com o ângulo de 90 e o de 45, eu posso estar dividindo esse ângulo ao meio, porque ele é metade, então, achando a bissetriz, né? Então, vou criar aqui, ó, a intersecção entre as duas retas. Olha lá, formei um ângulo de 90 graus, né? Esse ângulo de 90 graus. E se eu utilizar o esquadro na posição 45 graus, ó, Passando exatamente por esse ponto, eu vou dividir esse ponto, esse ângulo de 45 ao meio. Então, ó, posiciono a lapiseira exatamente no encontro. Estabilizo a lapiseira. Ó, estabilizo a lapiseira. Encosto o esquadro. Né? Eu mudei de mão aqui para você poder visualizar melhor. Estabilizo o esquadro. Encosto o esquadro. Agora sim, estabilizo e traço. Essa diagonal que eu tracei aqui com o um ângulo de 90 graus dividiu esse ângulo de 90 em duas partes de 45. O que quer dizer isso? Quer dizer que ao traçar uma perpendicular qualquer utilizando aqui a base, ó, mais uma perpendicular, né? Então, essa diagonal transferiu esse segmento para cá porque eu dividi isso aqui ao meio, né? Então, com certeza, né? Se eu, se a gente, né? Traçar aqui, ó, estabilizo, marco exatamente em cima do ponto, estabilizo a lapiseira, encosto o esquadro, estabilizo os dois, ó, verifico os encaixes, depois estabilizo o que vai traçar, que vai ser traçado, ó, tá vendo? E traço. Pronto, devo ter com certeza encontrado aqui um quadrado, ó, um quadrado que tem seis seis por exatos seis pontos seis. Por 6,6. Né? Bom, essa foi a forma. Por quê? Porque eu estou utilizando o trabalho com as perpendiculares e dividindo o ângulo de 90 em duas partes iguais. Então, duas partes iguais, forma a. a tem essa forma geométrica de quadrado. Então, depois eu tenho que reforçar. Então, eu vou reforçar aqui. Ó. Posiciono a lapiseira sobre o ponto. Não pode ficar fora. E sobre esse outro ponto. Então, ó, posiciono a lapiseira sobre o ponto, sem traçar, encosto o esquadro, né? estabilizo o esquadro, verifico o final da linha e traço ó, desse ponto até esse. É importante você fazer isso. Ó. Marca o início, marca o final sem traçar, para que seu cérebro grave, grave aonde que você tem que terminar esse traço. Ó. Então, vamos lá. Vamos lá. E ele termina exatamente em cima da linha. Ó, mesma coisa aqui. Ponto de intersecção. Ponto final. Vou virar assim, ó, para você possa visualizar melhor ó. o que é está acontecendo. Ó, marco o ponto. Encosto o esquadro. Marco o final. Tá vendo? Marco o final como? Posiciono o, a lapiseira em cima do ponto para verificar se, se é isso mesmo. E só depois eu traço. Ó. Se acontecer aqui, ó, vou, vou forçar um pouquinho aqui. Ó. O que, que acontece? Acontece que se você não faz isso, acontece de a lapiseira passar um pouco, né? além do limite dessa linha do quadrado. E isso gera um erro. Ok? Bom, para traçar as diagonais, é simples. Nós vimos no vídeo que eu devo marcar aqui no quadrado. Então, é o, as medidas. Né? Então, a diagonal aqui eu vou desenhar de 1 em 1 centímetro. Então, eu marco. Ó, posiciono no escalímetro e escorrego. Posiciona no escalímetro, escorrega. Posiciona no escalímetro, escorrega. Utilizando o um esquadro de 45 graus. Posiciono em cima do ponto. Até o final. E traço. Se eu quero fazer. O traço. Então, quando eu traço a diagonal, eu vou ter que marcar tanto na linha horizontal quanto na linha vertical, né? Para ter continuidade. Posiciono e escorrego a lapiseira. Posiciono, escorrego a lapiseira. Posiciono, escorrega a lapiseira, para que o ponto fique marcado exatamente aonde. Eu quero estar trabalhando. Certo? E aí depois, ó, 45 graus, posiciono em cima do ponto, paro a lapiseira, paro aonde a linha tem que chegar e traço. Então, traçado das linhas diagonais e construção de um quadrado. Se eu quisesse construir um quadrado aqui do lado ou do outro, o que bastaria? Utilizando esse ponto, olha só, eu vou desenhar a mesma diagonal. Ó. Ó. Mesma coisa desse lado aqui. O ponto sempre sendo atravessado pelas linhas, para que você tenha uma... Boa marcação do ponto. Então, ó, tracei a diagonal. Não é isso? Basta apenas agora fazer a mesma construção. Ó, utilizando o esquadro na base. Vou continuar essa linha. Ó, posiciono a lapiseira, encosto o esquadro, estabilizo o conjunto, né? O esquadro estando estabilizado e a lapiseira, ó. Eu posso traçar. Então, aonde cruzou aqui, ó. Então, ângulo de 90 graus. Aonde cruzou com a diagonal, eu tenho metade do quadrado. Então, utilizando essa perpendicular, ó. ó com essa construção dessa perpendicular. E a continuidade da linha de cima. Estabilizo o conjunto. Posiciono a lapiseira no ponto e traço. Certo? Bom, nós traçamos a diagonal a é, com a inclinação para a esquerda. Agora nós vamos é, traçar a diagonal com a inclinação para a direita. Então, procedo a marcação. Agora eu vou fazer a marcação com a lapiseira de 0,3. Né? Ó, observe o seguinte, o ponto, vou marcar ele mais acima, fora da linha, para que vocês possam perceber. Ó. Ó. Escorrega, em ó. cima do 2, exatamente em cima do 2, ó. Ó. uso o número 3, 5, certo? Então marquei. Fileira de pontos. E vou aqui agora, né? Utilizando... Vou mudar de lapiseira para ficar mais escuro. Ó. Fiz correto? Fiz correto? Não, né? Por quê? Porque eu empurrei o traço. Qual que é o certo? É eu tracionar. Então, vamos pro próximo ponto. Ó. Próximo ponto. Vou tracionar, ó. Próximo ponto, ó. Marco o início. Marco o final. Vocês não estão chegando. Marco o final. Marco o início. E, ó, vou traçar. Certo? Então, tá aí. Diagonal inclinada para a direita, diagonal inclinada para a esquerda. São dois exercícios que vocês vão estar trabalhando. Na, no exercício, ele vai ter o um esquadro apoiado. Né? Então, eu posso traçar diagonais assim também. Né? Lá. Com o um esquadro apoiado à base, quer dizer, você vai ter o um esquadro de 30 e 60 apoiado na sua régua T, na sua régua paralela ou na prancheta. E o um esquadro de 45 nessa posição, ó, fazendo, criando as diagonais. Se a base permitir, você pode utilizar ele direto na, na base, né, para traçar as diagonais. Tanto a direita quanto a esquerda, né, ou vice-versa. Muito bem, a aula de hoje é isso. Você possa traçar, então, linhas perfeitas e precisas concentração e disciplina e até a próxima, meu amigo!